Olá a todas e todos, hoje eu quero falar com vocês sobre uma obra do filósofo coreano é, radicado na, na Alemanha, chamado Byung-Chul Han. É, por sinal, essa introdução do vídeo aqui que vocês estão vendo é, é um documentário feito a partir de um, de um livro dele chamado A Sociedade do Cansaço. É, hoje eu quero tratar com vocês da filosofia do Zen Budismo. É, o livro está disponível. Esse livro está disponível no formato e-book para o Kindle, e, portanto, encontrá-lo é razoavelmente fácil. É. Do que trata esse livro em particular? De uma comparação entre conceitos filosóficos do Ocidente e do Oriente. É. Aqui já faço de pronto uma uma advertência, vamos dizer assim, né? Tomar muito cuidado com uma abordagem maniqueísta, porque o método que o autor usa é realmente de comparar essas duas tradições filosóficas, vamos dizer assim, né? E acho que a gente não deve aqui propriamente inscrever essa, esse diálogo é, entre Ocidente e Oriente na lógica de um maniqueísmo. É, muito que bem. É, eu chamo a atenção no livro é, para alguns pontos que eu considero de grande relevo. É, por exemplo, a crítica da filosofia da identidade feita pelo, pelo autor, é, que na verdade domina o Ocidente praticamente desde sempre há também é, uma é, crítica à ideia de fundamento que baseia, por exemplo, uma ideia de Deus, de teleologia e daí por diante e chama a atenção o autor para o fato de que no Zen budismo é, prevalece uma ideia de movimento sem fim, sem centro e, e sem propósito, vamos dizer assim, ou seja, uma perpétua variação da variação. Bom. Isso, evidentemente, já faz uh, lembrar a obra de um filósofo uh, ocidental importante, que é o Deleuze. E aqui no, no canal eu já postei um vídeo que trata desse assunto e, e que eu vou deixar em card para vocês verem. Bom, é, por hoje é tudo. Um abraço para vocês e espero, caso leiam, que vocês gostem do livro do Byung-Chul Han. Abração até mais. Tchau, tchau.